O que é sustentabilidade? Você sabe o que toda empresa precisa? De projetos que impactam o mundo. Pensando nisso, a Maneje Bem está lançando a escala de sustentabilidade Maneje Bem. A escala de sustentabilidade Maneje Bem é a solução tecnológica que toda organização pública ou privada precisa para medir e avaliar a sustentabilidade em comunidades rurais. A sustentabilidade é o segredo para alcançar o tão desejado equilíbrio. É preciso buscar um balanço entre as esferas sociais, econômicas e ambientais. Você já parou para pensar sobre a sustentabilidade do lugar em que vive? E do seu ambiente de trabalho? E da sua empresa? Saber o nível de sustentabilidade, requer observação cuidadosa do nosso comportamento em relação ao meio ambiente. Como podemos descobrir se estamos sendo sustentáveis? É necessário refletir sobre nossas ações diárias e seu impacto no ecossistema local. Apenas assim conseguiremos atingir um patamar mais elevado de responsabilidade ambiental. Agindo da forma correta, estaremos deixando um legado positivo para as gerações futuras. Nós não podemos ignorar essa importante questão. Por isso, a Maneje Bem desenvolveu uma solução para medir o nível de sustentabilidade dentro de comunidades rurais familiares. Quer saber mais? Acompanhe o nosso mês de lançamento.